Quer saber todos os truques para fazer um nhoque profissional na sua casa e poder comer essa maravilha sempre que você quiser? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá oh, meus lindos, é isso mesmo. Hoje nós vamos fazer um delicioso nhoque de batatas. Aquela receita clássica, tradicional, maravilhosa que tem os truques. Devo admitir que é uma receita simples de forma geral, mas ela tem uns truques para dar certo. E se você gosta desse tipo de receita, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu já disse, a gente tá aqui religiosamente, todo domingo, trazendo receita boa pra você. Então, vamos partir dos ingredientes. 1 um kg de batata. Aqui eu tô usando a Mona Lisa, porque eu tenho um ponto fácil na minha cidade, mas o ideal mesmo seria a Asterix. Uma colher de chá de sal, Uma xícara e meia de farinha de trigo. Pro molho precisa de 100 gramas de manteiga e de 1 quarto a meia xícara de ervas finas picadas. Aí você usa da sua preferência, eu pessoalmente gosto, então aqui eu tenho cebolinha, salsinha, manjericão e coentro. E antes de começar essa receita eu quero saber de você, como você está? Tá gostando dos vídeos? É novo por aqui? Já se inscreveu no canal? Me conta aqui embaixo o que, é que você está achando, que tipo de conteúdo você gostaria de ver e como é que você está? Eu quero saber de você a sua opinião, eu quero saber sobre você. Quem é você que me assiste aqui? Você tem o quê? A minha idade? Mais velho? Mais novo? Gosta de cozinhar? Me conta aqui porque eu quero saber mais um pouquinho sobre você e assim a gente vai criando aquela relação de amizade que eu acho que é essencial para esse canal. Agora, vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui um quilo de batata, claramente não é aqui que está o quilo de batata, mas eu tenho um quilo de batata, aqui eu tenho Mona Lisa. Eu estou usando Mona Monalisa aqui porque é o que eu encontro mais fácil na minha cidade. Eu encontro até a Asterix, mas é muito, muito difícil. Então, para facilitar a vida, eu estou usando Mona Monalisa. Mas, se você encontrar a Asterix, aqui é a que tem uma casquinha mais marrom, mais escura, na sua cidade, fácil, dê preferência a usar Asterix, porque ela solta menos água, ela absorve menos água, então ela é melhor para esse tipo de receita, como o nhoque, na qual a gente quer que a batata absorva a menos quantidade de água possível. Aqui, na minha panelinha, eu já tenho 1kg de batata descascada e imersa na água, sem sal, sem nada, só batata e água e a gente vai colocar essa batata agora para cozinhar até ela ficar bem, bem, bem macia e eu mostro para vocês quando chegar lá. Nossas batatas já estão aqui cozidas, foi o que eu fiz gente, como vocês viram, eu só cozinhei elas dentro d'água. depois de cozinhar eu escorri toda a água e deixei elas esfriarem completamente. E esse passo é essencial para preparar o nhoque. Não tenta fazer o nhoque com a massa quente, com a batata quente para amassar a massa, porque não vai te ajudar. você esperar ela esfriar completamente, vai ser muito mais fácil. Agora eu tenho aqui um instrumento de tortura, daqueles bem antigos, que é um espremedor de batata, brincadeiras à parte. Esse aqui é um espremedor de batata bem tradicional. Se você não tiver um desses, você pode tentar espremer no garfo, aquele espremedor que é vertical, que você amassa as batatas. Onde você quiser, a gente só precisa amassar essas batatas bastante para elas ficarem bem lisinhas, então é isso que eu vou fazer agora, eu vou botar a minha batinha, batatinha aqui uma por uma e a gente vai amassar todinhas e eu mostro para vocês como acabar e aqui foi até minha última batatinha, a gente raspa tudo e temos aqui toda a nossa batata amassada o que é que eu vou fazer agora? eu vou virar essa batata toda em cima da mesa não se preocupe, minha mesa já foi devidamente higienizada e a gente vai fazer a nossa massa. Por quê? É mais fácil, é mais simples, é mais prático. Acreditem ou não, assim faz menos bagunça. Deixa eu dizer, na minha panela aqui do lado, no fogão, eu já tenho... Ela tá cheia de água, eu já coloquei minha água para ferver. Porque é um passo que pode demorar um pouquinho. Então o que eu já gosto de adiantar é colocar minha água para ferver. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui uma colher de chá de sal. Lembra que nossa batata até agora não levou tempero nenhum. A gente vai começar a colocar aqui agora o sal para temperar essa batata e uma xícara e meia de farinha de trigo. Pode ser que eu use essa farinha toda, pode ser que eu não use. A gente vai adicionando os pontos aos poucos até que a gente vê que a nossa batata chegou no ponto. Então, vamos começar. É só isso. Bota um pouquinho de farinha, aí o vento leva. Brincadeira. Aí você vai amassando a batata até ela chegar no ponto e eu mostro pra vocês qual é o ponto dela. nossa massa de nhoque já está pronta, ela fica levemente grudenta, mas ela não gruda 100%. Qual a dica que eu dou pra vocês? No meio do caminho, é, quando você tiver lá, você vai estar tá com a mão bem bem melecada, aí você faz o que? Lava a mão e testa, quando você já tiver botado metade da farinha, mais ou menos. Porque se a batata for, por exemplo, asterisco, você vai usar menos farinha do que o que eu usei aqui. Eu usei quase uma xícara e meia, um pouquinho só que eu deixei, que eu acabei não usando, porque minha massa já estava boa. E vou salgar essa água. Mesma coisa, bastante sal, Pra poder dar gosto pro nosso nhoque, é uma panela de água salgada como se fosse cozinhar uma massa normal. A gente só coloca a tampa aqui pra ela poder evaporar menos água, porque a gente ainda vai fazer a massinha aqui. O truque é com a panela pra cozinhar macarrão ou massa de forma geral. Só colocar o sal depois que ela já tá fervendo, porque assim ela demora menos pra começar a ferver. Aqui eu vou aqui, cobrir ele com bastante farinha, que é uma massa que realmente fica pegajosa. Como a minha ficou aqui parada um tempinho, a gente pede ajuda. Com um trequinho desse, para arrastar ela. Vai deixar ela em algum lugar parada, bota bastante farinha embaixo, senão vai grudar. e vamos... Hoje é o dia da melação. Cortar um pedacinho aqui. É bom ter um instrumento desse para te ajudar a facilitar a vida. Se você não tiver, pega uma faquinha que vai dar bom. E a gente vai começar a fazer uns rolinhos bem fininhos. Eu já fiz aqui alguns inhoquinhos, vamos para os segredos. Primeiro, eles têm que estar cobertos com bastante farinha. Você vai juntando aqui acumulando farinha para eles não grudarem um no outro, nem grudar na mesa na hora que você está abrindo a massa e cortando os rolinhos. Segundo, minha água já está aqui fervendo. Terceiro, eu peguei uma travessa com água bem gelada, botei bastante gelo. E esse é o segredo para o inhoque não grudar todo depois de cozido. Inclusive é assim que os restaurantes fazem, eles cozinham dão esse choque térmico no banho gelado e conservam ele já depois do choque térmico, porque assim depois de cozidos eles não vão grudar um no outro, por causa do choque térmico, e você consegue armazenar e ter tipo no seu freezer o nhoque já cozido e só reesquentar na hora que você quiser comer um nhoque bem gostoso. Olha que maravilha, vamos lá fazer alguns. Vamos lá, de um por um a gente vai pegando. O segredo é botou na água, água, eles vão afundar quando eles subirem, aí você pega um, um, uma escumadeira e recolhe eles da aguinha e joga direto na água com gelo. aí aqui eu já tenho vários nhoques soltinhos. Vocês estão vendo essa maravilha balançando essa travessa? Tudo soltinho. Qual é o segredo? Vocês já viram qual é o segredo, não tem dificuldade. É muito fácil fazer nhoque. Vocês estão vendo tanto que rende. É gente, essa receita rende muito Então ela é pra alimentar almas felizes Prontinho, essa foi nossa última leva de inox Eles estão aqui na água que ainda tá gelada E outro segredo, o último segredo Só tirem ele da água gelada depois que eles já estiverem gelados Porque senão você não faz nada Então preste atenção, que tipo eu vou topar aqui ele já tá geladinho Aí eu vou recolhendo pra minha outra travessinha Se eu topar, ele estiver quente ainda Deixa ele mais um pouquinho nessa água gelada Senão não adianta, ele vai grudar do mesmo jeito eu vou terminar de tirar todos os meus nhoques aqui e a gente vai fazer um delicioso molho, a manteiga de ervas, que é perfeita para acompanhar esses nhoques. E agora vamos finalizar nosso nhoque de uma forma bem simples, fazendo uma manteiga de ervas. Eu tenho aqui a manteiguinha. Eu não vou usar toda, tá gente? Porque fazer só um prato pra mostrar pra vocês. A gente vai só colocar a manteiga na panela. Eu tô usando aqui uma manteiga sem sal. Então, sim, vocês, se vocês quiserem, se vocês sentirem necessidade de ajustar o sal no final, dá uma ajustadinha nesse sal. Eu prefiro botar uma manteiga sem sal, porque aí eu ajusto a quantidade de sal que eu acho necessário. E a gente vai dar só uma leve caramelizada nessa manteiga. vai deixar ela começar a ficar marronzinha. Ela começou a ficar marronzinha. Eu jogo minhas ervas aqui dentro. Pronto, agora que minha manteiguinha já chegou no ponto. Aqui minhas ervas já estão todas misturadinhas. Eu vou pegar uma colherzinha, jogar aqui dentro. A quantidade, gente, é a gosto, tá? Vocês colocam a quantidade de ervas que vocês gostarem. Hum, cheirinho que tá isso daqui, nossa senhora. E agora a gente vem pega uma boa quantia de nhoque, que é uma quantidade generosa. Deixa eu só puxar a panela pra cá. Não vou fazer desastre. Fogo alto. Cinco minutinhos e tá bom. Pega um prato bem bonito que essa receita merece e derruba tudo aqui dentro. É porque vocês não têm noção do cheiro que tá isso daqui. Olha isso. Olha isso. Nossa. Vocês estão vendo como eles ficam soltinhos? Vocês viram aí na panela de perto não gruda. Só tenho paciência aqui assim, tá um pouquinho quente. Delícia. É sério, vocês precisam fazer essa receita. Ela é muito, muito maravilhosa. E quando fizer, lembra sempre de me dar uma fotinha, marcar no Instagram com arroba isso é comida, ó, a hashtag. Isso é comida, pra poder ver também as criações de vocês. Essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.